E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. Aqui a gente está acostumado a gastar menos em tudo que a gente faz, é ganhando cashback, é economizando de toda forma. E hoje não é, vai ser diferente disso e eu vou te apresentar hoje o Prime Gourmet. É um aplicativo aí muito bom, muito bom mesmo, que você vai economizar muito nas suas viagens. Bem, o Prime Gourmet é um aplicativo de assinatura. Você faz uma assinatura anual dele, você paga uma taxa uma única vez e usa ele todo para cada região, né? Ele tem várias regiões, eu vou te mostrar para frente aí todas as regiões que ele abrange. São regiões de turismo, né? Tipo, eu estou agora em Porto Seguro e ele abrange Porto Seguro também. E aí você pode ir em vários locais, pegar um prato principal e ganhar outro. para quem é casado ou namorado tem sua companheira seu companheiro né você vai pagar aí apenas um e ganhar outro então vai ficar pelos 50 por cento de desconto vamos dizer assim em cada prato em cada refeição que você fa possa fazer até mesmo em diárias hospedagens passeios até mesmo são várias formas aí que você pode economizar bastante utilizando o Prime eu vou mostrar aqui para vocês como foi minha experiência aí o Prime funciona assim é uma vez anual de 200 reais e aí você tem a possibilidade de ir em cada estabelecimento uma vez. Você tem direito a um voucher para poder utilizar naquele estabelecimento. Então você compra um... E ganha outro de igual ou menor valor no prato principal, ou no serviço, ou na estadia. Cada estabelecimento tem sua descrição e você consegue economizar bastante com isso aí. E toda semana eu tô indo num lugar diferente aí, comendo algo diferente, algo bem bacana mesmo. Eu posto aqui no meu Instagram, se você quiser aproveita e me segue aí, que eu sempre posto algumas coisas diferentes lá, né? Principalmente aí do meu cotidiano, dia a dia, como eu tô utilizando aí bastante o Prime Gourmet. E aí eu tô comendo alguma coisa diferente e tal e... O diferencial mesmo é que eu não pago o valor cheio, né? Que se eu tivesse que pagar o valor cheio por 70 reais no prato, ou 100 reais às vezes pode até acontecer, e aí eu não faço isso, eu não pago nesse valor, né? Eu pago a metade, então eu consigo ir muitos mais locais, economizando, né? Não gastando muito e se divertindo, porque a gente precisa também essa parte de se divertir, né? Tem que usufruir do que a gente conquista, né? do que a gente luta todo dia para ganhar nosso salário e tal. Claro que de forma como uma educação financeira, sabendo que você não pode extrapolar em tudo, mas isso daí te auxilia muito a você poder tá no local bom e pagando menos é o que a gente procura mesmo e aqui eu vou deixar aqui também para vocês para ajudar ainda mais tem um cupom de desconto né? você vai ter 10 reais de desconto e da na assinatura bruno cashback tá você vai assim que você for instalar o aplicativo vou deixar o link também para você baixar o aplicativo e último local que eu fui utilizando prime foi no banzé restaurante cara comida muito gostosa muito gostosa mesmo padrão alto nível só que que acontece é um pouquinho cara eu vou te mostrar aqui tem um pouquinho dos vídeos eu fiz poucos vídeos quando eu tava lá preferi me alimentar melhor né mas aí você pode ver aí que os preços não são tão baratos né você tá pagando aí 70 reais mais ou menos por prato que é o, o requinte né você tá num local aí bem bem bonito e tal e isso daí influencia muito no preço você é bem atendido tudo isso influencia no preço e localização e tudo mais esse preço que você tá vendo é o, real, o que é realmente praticado não tem outra forma de você diminuir esse valor aí de um prato pagar 70 reais eu, sinceramente acho caro o meu meu ticket médio aí para comprar alguma coisa assim para saída é né? que é no máximo e 50 reais 30 reais vamos dizer ser assim, um hambúrguer até 30 reais um gourmet vamos dizer assim né um prato assim, à la carte e tal. É, no máximo aí 40, 50 reais Depende de aí muito da, de cada pessoa, né? Mas eu não pagaria 70 reais aí num prato desse Mas é claro que eu quero estar tá num ambiente assim bem legal bem, bem renomado, bem chique e tal Mas o infelizmente esse preço eu não acho Assim, pelo menos pra mim, digo por mim Que é um pouquinho caro Então eu não iria se eu não tivesse essa dica aí boa para poder economizar mesmo Então vamos aqui a tela do celular e ver sobre o aplicativo O aplicativo Prime Gourmet é esse aqui com um diamantezinho Tá? e aqui primeiramente você vê aqui sobre a região né? aqui está selecionado Porto Seguro, mas você tem aí a Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Blumenau, Campos do Jordão muito bom aqui, ó, vale muito a pena, Curitiba, Florianópolis Foz do Iguaçu, Joinville, João Pessoa, Litoral Norte Maceió, Maranhão, Natal, Porto Alegre, Porto Seguro, Recife região da Serra de, do Rio de Janeiro, região dos Lagos do Rio de Janeiro região dos Vinhedos Rio de Janeiro e Vale do Sino. Se eu não me engano, o Prime Gourmet foi criado em gramado e lá tudo que você precisar fazer praticamente tem aqui no Prime Gourmet. Você vai economizar muito, mais de dois mil, três mil reais. Aí, se você for utilizar bastante mesmo o um aplicativo, você vai economizar tranquilamente, tranquilamente. Isso eu posso dizer. Em relação ao que eu tenho aqui em Porto Seguro, né? Eu já fui em sete locais, vou mostrar aqui para frente, mais para frente os locais que eu fui, e aí já tive uma economia boa, bem razoável mesmo, e sendo que você está comendo algo bem interessante, algo muito bom mesmo. E aí, continuando aqui no aplicativo, ó, você pode ver aqui que você tem aqui, você pode ver todos, o patrocinador, entretenimento, gastronomia, hotelaria, você pode ver por categorias também, e os diferenciais. Aí a gente vai aqui em todos, aí você pode ver aqui que a gente já tem o toa a toa, o complexo. O Beach Beach que é muito bom, Vocês, esses dois aqui você tem que, se você vir em Porto Seguro você tem que passar por lá Churrasquinho Dudinho também é muito bom, então aí você tem tu, todos aqui ó, tem o à Toa, Toa Luau também, já fui muito bom à noite Essa conta aqui é a minha né, quem assinou a primeira vez aqui foi minha esposa Então não tá marcando aqui os que a gente já foi, como eu falei, a gente já foi em sete locais E aí você tem várias, várias opções aqui para fazer tá, você tem os passeios também a gente gosta mais da parte de gastronomia, né? E aí você pode ver aqui ó, o Bela Vista Burger, que é muito bom, que a gente foi. Cara, vale muito a pena. O hambúrguer é na faixa aí dos 25 reais mais ou menos, de ótima qualidade. E aí você pagando a metade desse preço ainda, pô, vale muito, muito a pena mesmo. Então, pra mim, tá valendo super a pena. A gente vai continuar aqui, ó. Você tem a parte dos mapas, que aí vai mostrar tudo o que você tem próximo de você aqui. E aí é só você... não tem muito mistério, né? O que você quiser aqui, você vai ter e é fácil aqui de você visualizar. Vamos supor que você queira ir no Toa Toa. Aí você vai clicar aqui no complexo Toa Toa. Aí tem todas as informações aqui dos valores, dos horários, do telefone, do Instagram. Tem tudo aqui que você precisa saber, tá? E aí cada local tem a sua forma aí de lidar com o Prime. tá Alguns têm os horários, alguns têm exatamente... O cardápio é um pouco diferenciado, então, normalmente, quando você chegar no estabelecimento, você fala que você tem o Prime e quer saber o cardápio do Prime. Quando você terminar a sua refeição, o que você precisa, você vai fazer o check-in pelo aplicativo no Prime. E aí você vai ler o QR Code que eles têm lá, mostrando que você vai fazer o Prime, né? E aí ele vai para essa página aqui. No caso, o vídeo que você está vendo foi o que eu fiz no Banzé, essa última, essa última refeição que eu fiz, né? E aí você tem aqui, ó, o total que você pagou na nota, quanto você gastou realmente. O total que a gente pagou lá foi R$ reais E aí você pode digitar também o quanto você economizou, que seria o um outro prato, né? Mais R$ reais Então a gente pagou praticamente aqui a metade do que a gente pagaria. E aí na parte da avaliação aqui, você coloca realmente o que você achou. Se foi bom, a nota certinha aqui do que você gostou, se foi do prato, o tempo de espera, o atendimento, o ambiente e tudo mais... Isso aí faz muita diferença, porque se você for mal atendido, ou se você não gostou, se você acha que não valeu a pena, você pode botar aqui a, a estrelinha que você achar, né? E se aquele estabelecimento for mal avaliado, eles tiram no Prime, então só é para ter coisa realmente boa, realmente que vale a pena. E aí você que vai participar disso, né? Para poder é, realmente dar a sua opinião em relação a cada, cada coisa que você come, a cada estabelecimento que você vai, se realmente vale a pena. O aplicativo tem para Android e iOS, então em qualquer celular você vai conseguir instalar, Assinatura custa 200 reais e aqui você já vai economizar bastante já com esse valor, né? Pagando apenas 200 reais, como eu falei, a gente foi em sete locais, foi no banzé Restaurante, Bela Vista Burk, no Desfrute, Poké ao Cubo. Cara, que esse valeu muito a pena, a gente pagou 32 reais em dois Poké, aquele Gohan, sabe? De tipo sushi. Cara, muito bom, valeu muito a pena. Eu tô pensando até em fazer duas assinaturas, né? Como minha esposa tem uma assim que acabar, e aí você vai fazer o cadastro ali. E fazer o pagamento pode ser através do cartão de crédito, tá? E você coloca lá Bruno Cashback e você vai ter o desconto aí de R$10,00 e ajuda ainda muito mais aí na sua economia. E a dica que eu tenho para você, caso você não more em nenhuma dessas regiões... É você comprar antecipadamente, né? Lembrando que vale, a duração vale de um ano, então você pode usar tudo durante um ano. Você pega e já faz um cronograma do que você quer fazer nos horários, tudo certinho. Alguns precisam de marcar horário. Então você cronograma tudo que você quer conhecer. Você tem todo um roteiro aqui no aplicativo para poder conhecer o que você precisar. Qualquer região, né? Vai ter tudo. Você pode almoçar, jantar em algum lugar, passear em outro lugar. Isso tudo dentro do aplicativo. Claro que precisa da sua organização, então eu acredito que num prazo aí, se você for ficar aí mais de quatro dias em qualquer local aí, não acho que três dias você consegue já recuperar esses 200 reais tranquilamente, tá? Se você fizer aí uns dois, dois passeios, mais duas alimentações, num dia. Tranquilamente você recupera até mesmo em um apenas em um dia você recupera esses 200 reais aí facilmente, ou por cento, 190 na verdade, né? Porque vai ter o cupom aqui de 10 reais de desconto, que vale bastante ainda mais economizar ainda mais. Pessoal, essa dica vale bastante aqui. Sua inscrição aí, eu vou contar com a sua inscrição nesse momento aí, porque a gente posta muita, muita informação bacana. Que tem um grupo no Telegram também que posta informações desse tipo, e aí é só para te ajudar mesmo. Você vai conseguir economizar bastante, se divertir, e o que importa, né? Tá em família que seja, com a namorada, com a esposa, com o esposo, o que seja e seja, ser feliz, isso que importa. E como eu estou morando em Porto Seguro, meus amigos vêm me visitar bastante. E aí dessa forma eu vou apresentar aqui o Prime Gourmet para eles. E aí eles vão poder economizar bastante, sair aí, se divertir, economizar e ser feliz e tudo mais e tudo mais. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar esclarecer aí qualquer coisa que você tenha de dúvida. tá? Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Valeu, até a próxima!